Ah, Para você encher vazio, você trouxe? Claro. Até que você chegou vazio, eu tenho. Aham, esperando o baú do Mauri. Vamos. Vamos. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um fundo do baú e hoje eu estou tendo a honra aqui de receber o Mauri Júnior. <risos> Obrigada, aliás, ele está me recebendo. Estou recebendo com o maior prazer. No seu novo estúdio aqui, né, Maurício? Você é montou... É, Na verdade, nós temos um estúdio na RTV. Como a RTV fica um pouco distante Osasco. desse perímetro aqui dos hotéis, das casas noturnas, a gente montou um estúdio suplementar para poder receber. Maravilhoso! As fortes, comodidade e rapidez. Estou adorando conhecer. Obrigada, viu? E olha, super curiosa, mais ainda, para conhecer o baú do Amor e Júlio, porque eu sei que você já separou algumas relíquias para gente. Paupérrimo, hein? Paupérrimo, Vou te falar uma coisa, Luciana. Não, você é paupérrimo porque eu acho que eu não, não, não tenho essa virtude de conservar as coisas. Uhum. Até livro, ultimamente, eu tenho lido, ou eu dou ou eu jogo fora. Uhum. Porque não dá mais para ter aquela biblioteca de livros já lidos, se bem que você usa reler de vez em quando, não é? então eu até brinco com as pessoas eu falo assim, eu não tenho vocação para ser curador de mim mesmo, ah, porque tem gente que fala assim, mãe, você tem a minha primeira chupeta, tem, dá mim, começa a guardar, uma pessoa é curadora dela própria, tchau, tchau. E eu vou ficar famoso, e eu vou ter tudo conservado, então eu não tenho nada, o que eu tenho aqui foi um esforço que eu fiz, que a massa da Damos me pediu para te homenagear, e as pouquíssimas coisas que eu conservo. Tem muita foto, não é? Bacana. Muita foto que eu sempre estou há 40 anos na televisão, mais do que isso, atuando em mídia impressa também. É muita foto, foto, foto, foto, eu tenho bastante. Mas objetos, coisas que eu conservo, que eu considero, são muito poucas. Ótimo. Algumas poucas mais valiosas. Algumas estão aqui. Poucas mais valiosas, com certeza. Antes da gente começar, você já sabe que eu tenho que fazer a Larainha, perguntar se você já se inscreveu no canal, o que, que você está esperando, se ainda não se inscreveu. Eu quero também que você curta esse vídeo, espalhe aí nas redes para os seus amigos e não deixe de comentar, dizer o que, que você está achando das entrevistas, quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú, revelando as suas recordações da vida. Tá combinado? Né? É o meu o Sérgio Bolo. Sérgio Moro? Isso. Será que ele, claro que ele topa? Seria ótimo, hein? Boa ideia. Você me ajuda a falar com ele. <risos> vamos começar, Maurício? <por> <risos> então vamos lá. Eu vou deixar você escolher. Você, você Olha, é eu vou começar por isso aqui que tem a ver muito com a minha infância. É uma imagem de São Judas Tadeu. Aliás, essa lança aqui toda hora cai. Mas é uma imagem que tem muito emblemática para mim. Porque o meu pai, que era filólogo, começou como seminarista. Então ele adorou para a educação dos filhos os princípios básicos, é? nos criou tementes a Deus, aquela coisa toda, que não deixa de ser ótimo. E eu acabei sendo coroinha na igreja da minha cidade, em São José do Rio Preto. E me lembro muito bem... Quando eu carregava a patena, aquele cheiro que espalhava, Que Jesus, era aquele, né? o incenso, né? Maravilhoso, ajudar a comunhão. Ah, e aí, um dos padres da igreja de Nossa Senhora Aparecida, de Rio Preto, uhum. um dia, quando eu não ia mais ser Colônia, eu vim para outros caminhos, que me dava mais tempo para ajudar a Santa Missa, ele me deu essa imagem de São Judas Tadeu. Que a minha mãe sempre me disse que é o meu santo protetor, porque eu nasci no dia 28 de setembro e o São Judas era é dia 28 de outubro. Ah. Para minha mãe, todo dia 28 era dia de São Judas, <risos> e para mim também. Essa imagem, então, eu conservo, e quando eu tenho que, que conversar com o meu universo, eu sempre o faço através da imagem o São de São Deus. Judas Tadeu, que eu acho que me ajudou muito. E como. Quando ele não está por perto, acontece cada coisa de contei agora. Verdade, você caiu, né? Se machucou e tal, mas está bem, mas está se recuperando. Coroinha, quantos anos nós estamos falando? Quantos anos você tinha? Não, não me, me fala em datas que eu chamo. Não, mas idade, melhor. seis anos, dez cinco anos. Cinco anos, sim, seis que anos, que anos sete mesmo. anos. E ficou um bom tempo, alguns e anos Uns dois aqui. anos lá. Ah, que bacana. A igreja eu ficava perto do meu colégio também. Aham. meu pai. Me aí, Sim, até porque muito há muito tempo existia aquela tradição de um filho homem tinha que ser separar e tal Ainda mais seu pai envolvido com essa coisa de religião, será que ele tinha essa expectativa com você? Não comigo não, não, mas ele foi seminarista, largou a batida por causa da minha mãe ah. Então eu acho que ele desencanou, porque ele próprio tinha desencanado Olha, outra coisa que eu conservo, da minha... da minha... Como, como é que eu diria, quantos anos eu tinha aqui, eu não me lembro, é 1956. Eu colecionava figurinhas, eu adorava colecionar figurinhas, eu nem sei como é que esse álbum resistiu ao Sobreviveu. tempo. Sobreviveu. Mas é que é o seguinte, todo mundo colecionava as figurinhas, comprava os papatinhos, aí saía repetida, aí tinha um ah, começo não. paralelo de troca de figurinhas, é? E esse álbum era o sucesso no Brasil em 1956. E eu ah, comecei a colecionar. 20 Mil Legos Submarinas, nossa, foi um 20 filme. 20 Mil Legos Submarinas, né? que é da novela. do um livro, Do né? Júlio Verne, é é é um o livro, é o filme tirou tudo, virou tudo. É? E que muitas coisas previstas no 20 Mil Legos Submarinas acabaram se concretizando na vida real. Ele era um profeta. Então, eu me lembro muito bem, porque a obsessão era completar o álbum de figurinhas, completar. E eu consegui completar. Claro que é um golpe, levar de figurinha hoje, eu não acredito muito, porque você acha que já está tudo as muitas repetidas e faz as pessoas gastarem muito. Você não mais faz tempo. mais então, é algo que de novo. Essa forma aqui que está faltando na última olha. parte, não é porque não eu tem. não tinha, porque ela, ela descolou ah, e se perdeu. Poxa. Então, então, poxa. Gente lá, olha que legal, o alto está com.. Imagina, 1956, quantos anos tem? 56, nós em 17? 50 é. da... 61 anos, ah, alguém já fez a eu conta 67. De... Que loucura! Olha que demais, só queria levar uma grana hoje, né? Tem isso, a gente não tem esse costume, Você sabe aqueles programas americanos que eles fazem Eles avaliam as coisas antigas que as pessoas têm, ou então levam uns pawn shops lá de... Mas eu, eu, é, eu um um empréstimo... Olha gente, que incrível! Que incrível, e é a história toda do livro aqui, né? É, e tinha um prazer transcendental, Ai. você completar o álbum, você dava é a estrela da, da sua turma, porque todo mundo, eu, eu, eu acabei trabalhando numa banca de jornal, meu pai foi dar um curso de férias de filologia, em Santa Catarina, Florianópolis, me levou, me levou, não tinha o que fazer, porque eu tinha que acompanhá-lo, hum. e, e aí, eu ao meu emprego de ajudante de, de uma banca de jornal, e ele me pagava com o que? Uma cotinha de figurinha. Ufa, foi isso que você tentou, então. Sensacional. Ele vai contando poder. a história do livro. Por figurinha por figurinha, ilustrando a história do livro. Uma Sensacional. Tem, aí já era minha começo hum. de adolescência, que eu, que eu gostava muito de Gibi. Ah. Gostava muito de revista quadrinho, que, foi, que era condenado na época. Revista em quadrinho não era uma boa leitura. Era uma, era uma, era uma leitura maldita. Até pelo meu pai girei, vai, vai ler livros, que ele me obrigava a ler livros e contar, pelo menos um por mês. E eu, Você atrasava, tinha que fazer a resenha oral para ele, a resenha do livro eu oral. Eu não estava enganado, uh -huh. tinha que ler e contar. Uh -huh. Talvez seja por isso que eu sobrevivo até hoje. Verdade. A gente não sabia. É. Mas eu sempre adorei Jibis, fantasma, Mandrake, eu tenho coleção de todos eles. Mas a minha coleção mais preciosa é de. Bolinha e Luluzinha, os primórdios de Luluzinha, eu tenho tudo isso aqui encadernado, deve ter uns 30 valores, o que legal, você um e Fantasma, Mandrake, é, e, e olha, olha de maravilha, o começo de Bolinha e Luluzinha no Brasil, eu não, isso aqui não está catalogado por, por, diria, por, por ordem de tempo, mas todos eles estão... Eu tenho até coisas minhas aqui ainda lá. Olá, tá vendo? recordação. Não é a vai descobrir isso. Isso é especial. Olha que beleza. Que, olha a propaganda que antiga. Nossa, que ótimo. É propaganda. ótimo mesmo. Ótimo, ótimo. E interessantíssimo que você o carinho que você tem, que você mandou encadernar tudo. Né? É, mas essas são muito preciosas, porque eram histórias muito envolventes. Eu tinha criatividade nisso aqui. Eu releio isso hoje depois de todo esse tempo e vejo como como Margem ela atual não é só no seu traço mas nas suas histórias mais segredinhas é mais segredos mais segredinhas secretos é quadrados que mas, e aqui até, viu, depois desse, desse formato é, eles diminuíram podem vir um pouco menor ah. e, mas eu continuei apressado até enquanto durou do olha aqui, 51. 1o de maio de 62 tem um aqui. 61, 1 de setembro de 61. 60, olha que legal. 58, tá? Em ordem é retroativa. E depois 58, disso tudo, é as pessoas aconselham que todos leiam, é, gibis leiam revistas de quadrinhos, que é, de uma certa forma, um intróito para que a pessoa. É, acabe gostando. Da, já procurou, precisa, é, vai, vai evoluindo mais grande, Você condenadíssimo. Olha, Moacir Jouper Folker Jr. Deixa eu ver. Aqui. Quem será esse? Tem um nome? Tem um nome aqui em cima. Você consegue gerar? Ah, mas... não. Bom, não mas não é você. Ele, não, é? Provavelmente, até que a gente comprava esses gibis na porta do cinema. E a matinee e o um zig zague que era é a sessão das 10 horas da manhã cada um ia com o seus gibis para trocar e já tinha 500 trocas de gibis provavelmente... Você pegou é um do Moacir aí Moacir se estiver procurando, está aqui, ó Nem existe mais o assim, é, provavelmente é, Sensacional, Maurinho Demais esse teve. cuidado que você teve Nunca tinha visto uh, gibis encadenado Sensacional olha isso aqui é um, é um Stand Play, assim que se chamava, uhum. esse tamanho, que eu conservo porque foi numa época, logo nos primórdios dos meus programas de televisão, quase com 40 anos de televisão. Mas, e eu fazia o um comercial da Pepsi Cola que tinha essa música, só tem amor, quem tem amor, para dar. você se vocês lembram disso. De... Não. Quer tocar para eles? Ah, pode ser. Será que tem como? Quer tocar? <risos> então essa música é especial. Por quê? Porque é, significa um patrocinador de peso, que foi um dos primeiros a se ligar na história da televisão. E o comercial tinha essa música como, como trilha sonora. Uhum. É sensacional. Eu guardo isso ainda, acho que nem existe mais. E a música é tão boa o... que dá para regalar. Com colunismo social na TV ou não? O teu começo foi outra, outra história? Eu na verdade comecei em Rio Preto na minha terra, uh -huh. depois de ser colunista social dos jornais, eu fiz um programa que era uma gincana que disputava é é duas faculdades um prêmio. Uh -huh. E aí eu comecei um programa de auditório lá, tá? mas, mas nunca deixei de lado a minha, minha cobertura social. Uh -huh. assim. A minha coluna era a coluna do estudante, depois virou. Uma coluna social nem eu sei como, mas virou e... e na TV foi pioneira, Morinha, no seu colunismo social? Na verdade, eu acho que a... Essa coisa de cobrir festas, eventos... colocar colocar a coluna social na televisão foi uma iniciativa minha, porque como eu sempre uh, tremei essas histórias todas, as colunas sociais do passado, como o Tavares de Miranda, com quem eu trabalhei, como o Ibrahim Suede, com quem trabalhou comigo, fez um, um golpe no Ibrahim, parecia que era meu contratado. Não, que as colunas sociais do passado, Estou falando de trabalho de Miranda, ainda não. Para poder é, cobrir uma festa, eles se perdiam em tripas enormes, escritas. Tinha que descrever o buffet, tinha que descrever as mulheres, tinha que escrever quem estava lá. Mas era o vigente da época. Todo mundo abriu o trabalho de Miranda. Aos domingos ele tinha oito páginas na Nossa. folha ilustrada, não é? E queria isso. Mas começou a ficar chato, isso, cansativo. Eu falei, Puxa, assistir para a televisão. A imagem vai se incumbir de mostrar o buffet, Opa. vai se incumbir a decoração, a as roupas das mulheres. Eu me lembro muito bem que o Zé Roberto Malus, quando eu propus a ideia aqui em São Paulo já, de fazer esse tipo de programa, ele falou, você vai fazer na peça, Imagem, mostra tudo. Eu falei, não, eu vou conversar com as pessoas que normalmente quem está numa festa. São então, as pessoas que fazem a cidade acontecer, não é? E deu certo. É sensacional, bom, né? poxa se deu certo. Quantos anos já? Olha, eu... o último que eu trouxe para você ver, Luciano, os meus passaportes. Não, me que mate aqui. de inveja. aqui é uma tá. riqueza. Nossa. é uma riqueza. Sabe Maravilha, por quê? Gente. Esse foi o meu primeiro passaporte. Quer que aqui pra você? você esse na esse na gente, foi o meu primeiro passaporte. Vamos ver, e daqui gente. esses outros eu, eu ficar com ele, isso, depois você pega os outros. Então, olha só. A minha cara um passaporte é um horror. Ah, ah. olha, cabeludão, cabelo comprido. Hum, todo modernoso. Porque o jornalismo, para mim, essa minha atividade diária, eu, eu fico sempre fazendo uma reflexão. Uma das coisas que eu, que eu mais considero como riqueza acumulada é o fato do programa ter me proporcionado a conhecer quase todo mundo é? o mundo todo. Então eu guardo os passaportes, porque tem aqui os os vistos, os carimbos, é, tudo que acontecia. Diga, mas... Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu pegar o atual para mostrar bem, uma bem. foto mais bonita minha. <risos> para eu fazer bonito. Se ganchou. São quantos países, Samuel? Já contou quantos países? Olha, eu não contei, mas eu não conheço o Butão, por exemplo. É um país, o um Butão. É um país. É diz que é o país da felicidade. Tem que ir para lá, vai. Só um sim lá. <risos> era bom, esse é, é o eu vivi. Esse é o meu atual. Que bacana. E aliás, já eu tá... está. Eu, por exemplo, eu tenho como meu patrocinador o Conrad de Punta Deleste, há 16 anos. E eu fui para Punta del Deleste, eu contei, por isso que eu não levo carteira de identidade. Não precisa de passaporte para viajar para o Uruguai. É. Mas eu sempre levo né? passaporte porque eu coleciono. Eu gosto de rever isso, não é? uhum. Eu tenho 147 carinhos de Punta Deleste. lá. Ao longo de 16 anos. Então. Nossa, mas é muito Ninguém triste. foi mais pra tua do que eu. Olha, passaporte tem uns 15 aí pelo menos, quilos. Então, isso, é, isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Não é? Vale por 50 litros, você. 50 anos de escola? 50, de escola. 50 anos de escola. Sem dúvida. E eu só queria deixar o um recado. É, como é que é o nosso emblema que a gente fala? Nossa, mundo. Via, conheço, o mundo de é o conheço o mundo antes de deixá-lo. Esse é o nosso nome. Conheço o mundo antes de deixá-lo. Eu estou fazendo isso. Tem mais uma aqui que não coube. Que ah não coube, sim. E que eu acho que é bem interessante. A né? parte de baixo não vale, vale só a parte de cima. Isso é interessante. Quando eu escrevi no Diário da Região, lá de Rio Preto, que eu tinha a minha coluna de área, e o América estava na primeira divisão. O Peré ia jogar muito Preto, muito. E o Pelé gostava de um aí eu tinha. Mas ia jogar por quê? Por causa do Santos? Por causa do Santos. Ah, o Pereira, os campeonatos era, estaduais e tá? Paulista, estava lá o Pereira. E toda vez que o Peré ia, a gente fazia uma entrevista e essa é um flagrante que nem eu tinha. Mas ele tinha o Pelé. Ah, aí o tempo passou, o Pereira começou a namorar a Xuxa, me muito bem na casa da Sueli Leiva, que é, era a mulher do jogador Leivinha do Palmeiras teve uma festa, eu fui cobrir, eu já estava no Diário Popular aqui em São Paulo o me chegou e falou, falou olha, vem cá, olha essa moça que linda da mete na sua coluna lá, não vai acontecer era a Xuxa ele, ele já estava ajudando a promover uh -huh, ele, uh -huh. teve, teve assim um papel muito especial na carreira da Xuxa Sim. bom, aí o tempo passa, o Pelé me manda esta foto, escrito aqui com a letra dele a Mauri me manda uma carta, né? A, a carta? Deixa que eu é ver é o escrito aqui Querido A Mauri, bons tempos, parece que foi ontem Eu não mudei nada, continuo com o meu topete bonito e charmoso Achei que você ia gostar dessa lembrança Consegui a mesma pelo Jornal Diário da região de São José do Rio Preto Depois de conceder uma entrevista ao jornal A Mauri, muita saúde e uma atração é, Então, nem eu, eu tinha, mas eu não deu, São Paulo mas, papel é de é tipo, é tipo, limpar. E o limpar é pra aí eu mandei para para isso aqui. Com certeza. Não é? Isso com certeza. É a é uma coisa boa que eu tenho, se você me perguntar nos meus entrevistados, é que é que é que é? eu acho que, que esse, essa história resume bem não é? Tô, a boa lembrança que eu tenho das múltiplas celebridades né? internacionais nacionais também. Alguém que você queria ter feito e não fez? Ah, tem um monte. Não é? bem, Os valores se renovam. Sim. Então, tem um monte, tem um hum. monte, Aí, são pessoas novas, que vão surgindo. Uhum. E, mas eu acho que as tradicionais as figuras carimbadas, todas passaram pelo programa. E na TV você ainda tem expectativa de fazer algo diferente? Uh, bom, sempre tem, né? Tá ah, né? Eu estou agora, eu estou enlouquecido para poder estrear minha nova fase. É um programa totalmente novo, eu acho que a internet, é esse veículo aqui nosso, ele interferiu profundamente nas Essa relações da televisão, com o público, não é? acho que está tudo meio que vencido na televisão, é a minha opinião, meio que vencido, Você muita coisa já reenocar. aconteceu, mas outras Você coisas estão pensando, reenovar, eu acho que é hora de renovação absoluta, eu estou muito inquieto, sabe, de colocar essas coisas em prática, os tempos não são bons, a gente sabe, mas eu vou em frente atrás vem com gente, gente. Com, certeza. Sim, com certeza, mas você está lá na frente meu amigo você está, ó alegre você são as duas cenouras umas tem que correr atrás uh -huh. e a outra você é corre claro, porque ela não e ela não vem atrás é uma atrás, outra na frente um prazer, muito obrigada uma alegria conhecer seu baú Quanta história boa e, nossa, a gente tem mais tempo aqui, porque deve ter histórias sensacionais para contar. Obrigada, a você. Obrigado. E obrigada a vocês pela companhia mais uma vez. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de espalhar essa nossa entrevista por aí para todo mundo ver. Um beijo, a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um fundo do baú. Até lá. Maurinho, como se trata de um programa sobre recordações, eu quero deixar uma aqui com você, tirar uma selfie. Dois, é. Nessa Polaroid fica de recordação para você, da tá nossa entrevista. Que bonitinha. De um bom momento aí, um momento muito bacana para mim, espero que você guarde com carinho. É. Esperar sair, agora aqui não é instantâneo, você vê, a gente está na internet, mas aí é das antigas, tem que esperar. Obrigada, querido. Prazer.